Fala galera, beleza? o Wesley aqui e nesse vídeo eu vou te falar como tomar o chá de 17 ervas da maneira correta tá Como tomar, quanto tempo ele funciona, quanto tempo, os dias que você tem que tomar e tudo mais Fica até o final do vídeo que eu tenho algo muito importante para você saber Porque se você tomar ele da maneira errada, você pode ter grandes problemas na sua saúde, beleza? Quantos dias dura uma caixa do chá de 17 ervas? Em média ele dura de 20 a 25 dias se você tomar ele, que nem fala lá no, no, no, na bolinha que vem... 5 dias consecutivos e descansar por 2, então ele dura aí uma faixa de 20 a 25 dias. O aconselhável você tomar ele, é um exemplo de, que nem eu falei, 5 dias descansar 2, dá um descanso para o organismo de 2 dias, porque ele é bem forte, ele realmente seca a gordura. Então, um exemplo, você toma de segunda a sexta-feira, pode tomar o dia inteiro, tá? Não tem problema nenhum, eu vou falar agora como que você faz para poder é, preparar ele, o modo de preparo dele é: você vai colocar duas colheres. De chá de 17 ervas bem cheias em um litro de água e vai pôr para ferver de 3 a 5 minutos. Depois que ferver, você coa ele para poder tomar, para não tomar com as ervinhas, os caulezinhos, deixa ferver, coa ele e esfria. Aí depois que você esfriar, você pode fazer como? Você pode pôr na garrafinha e ir tomando. Que nem ó. Eu deixo uma garrafinha mais ou menos assim, ó. Pra mim ir tomando ele. E aí eu vou tomando ele durante o dia. Você pode tomar até 2 litros, tá? Então, que nem se você. Você pega uma garrafinha de 500 ml você sabe que você vai poder tomar quatro garrafinhas dessa durante o dia então é bem simples sem dificuldade e o alerta que eu tinha para te dar é não tome o chá de 17 ervas em hipótese alguma com bebida alcoólica nem com energético nem nem com café um exemplo assim você tomou ele e logo em seguida bebe café ou bebe alguma bebida alcoólica, algum, alguma bebida energética ou misturar piorou. Não faça isso porque você pode ter graves complicações no seu intestino, no seu organismo e também você vai estar tá alterando é, o que as ervas é, vão fazer dentro do seu, do seu, do seu corpo. Então esse é, o, esse é o alerta, e lembrando mais uma vez, não compre através do Mercado Livre e do LX, porque você pode estar comprando produto falsificado. Eu vou deixar o link aí abaixo do site oficial por onde eu comprei, beleza? Vou ficando por aqui, se tiver mais alguma dúvida, pode comentar aí. Falou!